Pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa gravação do estudo do mini-índice para o 7 de fevereiro. Foi um dia bacana hoje, a gente já vai aprofundar os detalhes. Bem-vindos aqui ao Trader Mindset, onde a gente discute, estuda, compartilha todas as questões com respeito à movimentação do mini-índice. Vamos para a vinheta e a gente já começa. Então aqui eu quero passar para vocês, a gente recordar o que foi visto ontem, né, o no nosso estudo. Ah, eu tinha feito aí algumas estimativas, estou é, passando o videozinho de, de ontem, aí do, do que foi feito, do que foi estudado para lembrar que a gente colocou com um alvo provável aqui a faixa dos 107,700, né? E, e aí, tudo que se desenvolveu, né? ah, também aquela questão dos, do, do fechamento aqui dos três, as três contagens de cinco, né? de onda 5, terminando no mesmo ponto, que seria um forte indício de que o preço poderia se movimentar para lá né, o que de fato aconteceu, a gente já vai então para o dia de hoje, né, onde a gente tem aqui então o, o preço tendo batido aqui nos 107 e 700, tá, é... Nós temos aqui as contagens, 1, 2, 3, 4 e aí o 5, depois da, da, a onda 5 dessa contagem mais ampla, né? que começava aqui em cima. 1, 2, 3, 4, e aí ficou em aberto para fechar. E aí também 1, 2, 3, 4, e uma contagem mais detalhada ainda né menor de menor alcance que também nos trouxe aí uma os três cinco aqui chegaram nos 107 e 700 que a gente viu ontem E aí também a gente viu que sendo uma, uma, uma um, o final de uma onda de impulso com cinco ondas né a próxima seria uma onda a e aí o dia, a partir das 11h50 ali, ele começou a formar o caminho da onda A, tá? Que tem aí aspectos também de impulso, né? Porque, olha só, ela passa aqui, ó, tem um rompimento aqui de uma, de uma LTA, né? Ela também aqui nasce de uma resistência, né? Que era, que era aquela, essa linha aqui de tendência de, de alta... Ela não chegou a tocar, mas nas proximidades aqui da, da resistência, e aí então ela sai com um aspecto aqui de onda de impulso. Um, dois, três, quatro, três, quatro, e a gente tem aqui um alvo, né? Limite que seria alcançar a onda 4 de um grau menor. Então, o grau menor, o primeiro grau menor aqui do amarelo é esse azul, porque o, o, esse rosa aqui, ele é um grau menor do azul. Né? Então, a gente vem aqui no 4 do azul. Então, provavelmente, ele pode amanhã abrir aqui e aí começar uma lateralização e formar aí a onda B, que geralmente é ela vem a, até além da onda 5 perdão tá por isso que tem o nosso B aqui já esperando a, né, o que, que vai acontecer amanhã posicionado aqui tá? é, isso aí é uma, uma probabilidade pra gente então é assim ó fiquem aí na na live Curtam se está gostando até agora, a gente quer compartilhar, eu quero compartilhar tudo que eu posso com vocês, né, e tivemos a felicidade de ver uma confirmação já de um dia para o outro da contagem, o que vale muito a pena, né? se aprofundar nesse tema aqui, e eu quero aproveitar agora para complicar mais ainda aqui. Ah, não está complicado, vamos complicar um pouco mais, olha aqui, ó. Eu quero alertar para vocês que a gente pode estar dentro de uma contagem maior ainda, onde eu tenho essa descida toda aqui, ó. Olha só, olha só. Essa descida toda aqui, ó, uma onda 1. E toda essa confusão aqui, ó, uma onda 2. O que me abre uma possibilidade de eu ter uma onda 3 que vai até onde? Até onde? Até onde? Até onde? já que a gente está falando em olha aqui ó 90 mil tá? seria um grande uma grande um grande creche do mercado né se ele vier até aqui mas com esse cenário todo aí de China e esse aquilo outro é, não se pode é, desprezar a hipótese né tá aqui ah, eu passei por 30 minutos para a gente olhar mais calma aqui e... Ó, tem um alvo aqui, ó, já deu uma mergulhada, né? Cadê aqui, ó? Tá, já deu uma mergulhada, e teve uma rejeição e agora está se aproximando de novo. Então, não né? nada. Tá, pode ser, pode acontecer, pode acontecer. Né? Menos 90 mil. Então a gente pega e fica olhando assim de perto, né? e perde a, a perspectiva da tendência principal, né? A tendência principal aqui é um canal de baixa, né? é um canal de baixa, tá? Então nós estamos cuidando do dia seguinte, tranquilo, correto, né? É o que se deve fazer aí para a gente buscar o nosso o nosso ganho de todo dia? mas não podemos perder de forma alguma a perspectiva maior. Então é, uma onda, o fechamento de uma onda A pode ser para cima, ela pode ter chegado no seu clímax já aqui, né? Aqui a gente tem o, a perna 5 do A e aí um, um ABC aqui pequeno. correção de algum, em algum formato para nos fazer um pequeno também ABC corretivo aqui, né, antes de completar, então amanhã pode ser um dia aí de amanhã, aí, a terça e a quarta podem ser dois dias assim de bastante consolidação tá bem? era isso aí que eu tinha para hoje é vai excelente hoje né esperar o 5 se completar e fazer uma entrada de alta aí para faturar não... é, faturar quanto é que a gente tem aqui apertar aqui não sei o que ele está pegando ali o marcador não o pau aqui do profit tá era isso é, esperar então né, até ali pelas 9 horas, quando fica meio meio conturbado, das 9 às 9h30. aqui, ó. Tem uma expectativa aqui de uma, uma regiãozinha conturbada que é o fechamento. Pode ser o fechamento da onda A aqui, repetindo para vocês. E aí, quando dá 10h30, 11 horas, ele começa a ir a fazer a, o restante da correção. Tá? a gente vê amanhã tá, por outro lado não fica invalidado também certo que é esse 1, 2, 3, 4, 5 aqui muito bem, pode ser um novo sempre essa possibilidade, um novo 1, tá e aí aqui ele pode formar um 2 né, e e aí buscar um caminho de alta, tá bom? E aí ser um 2 bem conturbado também. Então a gente sempre tem que olhar aí as, as alternativas. Então antes de qualquer decisão, o preço pode fazer bastante consolidação, pode cumprir aqui a, a nossa onda B e depois buscar um ponto C, né? Então vai ser aquele 60% além do A. Vamos fazer a estimativa aqui. Vamos dizer que o A vai terminar ali, né? Então ele vem até aqui, ó, e aí sim ele vai encontrar o, o, o 4. O 4 da sua própria. Da sua própria contagem. Né? E aí depois a gente observa como é que vai ser a movimentação do preço. Tá bom, pessoal? Espero que, que gostem, curta, compartilha e vão em frente fazer bonito. Um grande abraço a todos.